Voltando ao exato momento em que eram acesas as fortes luzes dos cinegrafistas e repórteres de TV para documentar a chegada triunfal de Ari, o Homem do Ano, ao centro da indústria e comércio da capital, naquele exato instante, vinte horas, eram apagadas fracas luzes de um outro centro, nessa mesma capital. Com efeito distante na periferia... Mais de 30 quilômetros do luxuoso centro da indústria, no Centro Espírita Tarefeiros de Jesus, de singular humildade, as luzes principais se apagaram, pois se iniciavam os afazeres da noite. Reunião Mediúnica de Desobsessão na pequena sala, apenas a luminosidade de duas lâmpadas coloridas abraçadas por arandelas ofertava clima de reflexão e paz. Ali, todas as quintas-feiras abrigavam-se os médiums que compunham o grupo de desobsessão, reunidos caridosamente para recepcionar espíritos necessitados. A expressão «espíritos necessitados» poderá soar falsa a desavisados, religiosos ou analistas sem estudo da doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. Talvez perguntem eles, necessitados de quê? Sem nos alongarmos, podemos afirmar, a grosso modo, que todos os homens, na verdade, são necessitados. De amor, de paz, de felicidade. E, naquele singelo ambiente espírita extravasava amor. Protetores missionários desencarnados, superando barreiras de toda a monta, conduziam para ali espíritos também desencarnados, porém mergulhados no ódio e com ideia fixa de vingança, geralmente contra encarnados. Estes, sofrendo tal assédio invisível, poucas defesas podiam opor a tais verdugos. Sabem os estudiosos da obsessão que ela não é de origem espontânea, mas resultado de relacionamento bilateral, em que uma das partes lesa a outra em bens físicos, ou, o que é pior, em bens morais. Como consequência, o aviltado, numa espécie de ruminação mental, afoga-se em pensamentos de revide por dias, semanas, meses, anos e décadas. Assim procedendo, Energiza de tal forma as cenas mentais criadas, referentes à vingança, que ardorosamente deseja, que tais cenas criam vida. São as chamadas formas-pensamento, criações astrais mantidas vivas pelo fluxo energético do qual se alimentam, que nada mais é do que o pensamento fixo e prolongado do candidato à desforra. Têm vida própria e obedecem ao fim para o qual foram criadas. Agravante do processo é a desencarnação daquele que almeja a vingança. Se quando encarnado, é-lhe impossível realizar a infeliz pretensão, por fatores vários, geralmente sociais, incluindo-se aí o fator financeiro, ao desatrelar-se do corpo físico, vê-se com maior amplitude de visão e de ação. E mais, depressa, Acomplicia-se com auxiliares que voluntariamente deles se acercam pela sintonia do desejo de vingança, formando o poderoso grupo obsessor, verdadeira quadrilha de malfeitores invisíveis. Juntos, força triplicada, vão em grupo atingir uma vítima de cada vez, promovendo nelas estragos psíquicos com danos físicos. É assim que, sem nem conhecer o encarnado, a ele, sob orientação de um, atiram-se todos, em ataques sistemáticos e cruéis. Triste corporativismo esse, celebrado no além. Mas de incrível eficiência. Causa de terríveis danos ao alvo de seus dardos mentais, alvo esse quase sempre sem o escudo evangélico, o único eficiente. Essas formas-pensamento, que podem durar até séculos, desaparecem no mesmo instante em que for interrompida a emissão do fluxo energético pela fonte que o supre. E, de modo geral, justamente o fim desse aporte é o que acontece nas reuniões mediúnicas desobsessivas. O visitante espiritual, recebido com respeito e carinho, Fato que há muito tempo não vinha experimentando, confia no anfitrião, o médium, treinador e relata seu drama. Sente-se justiceiro, e não algoz. Está equivocado, mas está também sendo sincero. É fato notório, avalizado até mesmo pela psicologia, que... Se alguém com um problema tem oportunidade de narrá-lo, quando finaliza o desabafo, já tem delineada a solução na mente. É nesse preciso momento espiritual ou psicológico, se quiserem, que o médium doutrinador faz ver ao espírito comunicante a excelência do perdão, relembrando os exemplos do Mestre Jesus. Aí, a força do evangelho desata o nó, e isso é tão poderoso dissolvente de formações mentais pastosas negativas que, não raro, em tais momentos, o obsessor compenetra-se de que o melhor mesmo é seguir outro rumo. ir em busca do seu progresso, confiando na justiça divina, não para punir aquele que ele julga ser culpado da sua desdita, mas para dar a cada um segundo suas obras. No caso dele, por exemplo, o melhor será ouvidar a vingança e promover o bem possível. O que acontece, então? O encarnado, há tempos atormentado, agora experimentando o alívio, deverá, ele também, ouvir do mesmo doutrinador em outro momento, e não na referida reunião, pois... Colocados frente a frente, obsessor e obsedado, pode este se desequilibrar mais ainda do que já está? Os mesmos conselhos de se autorreformar. Construir seu porvir em bases evangélicas e orar pelos que o perseguem ou o perseguiam. Infelizmente, não é o que a miúde ocorre. Ao se ver dispensado das aflições o ser humano tem a tendência de procurar outras de forma inconsciente. Por isso, de fundamental importância no tratamento de qualquer processo obsessivo é que as duas partes tendem de ser trabalhadas, tendo em vista o de despertar de seu viver para as claridades evangélicas que preconizam o perdão das ofensas em primeiro lugar. Outro não é o motivo pelo qual mais e mais os centros espíritas... se veem frequentados por pessoas aflitas e sofredoras... que ali comparecem, em última instância... buscando reencontrar a paz e não raro a saúde. Há muito perdidas... quando os exames médicos e tratamentos não conseguem diagnosticar alguma doença... nem a cura dos sintomas. Mas falávamos dos dois centros... O primeiro, a luxuosa sede de empresas industriais e comerciais. O segundo, local simples, palco de luzes espirituais, estas iridescentes, isto é, da cor do arco-íris. Neste, uma hora após o atendimento fraterno aos desencarnados, que para ali foram levados por protetores do plano maior, um destes repassou. Irmãos em Jesus... No trato diário dos problemas humanos, um que vem ocupando saudável preocupação de pessoas propensas à caridade é a questão da doação de órgãos. Sobrepairando os termos das leis terrenas, ajuizadas todas elas e candidatas sinceras ao bem, situam-se as leis divinas, dentre as quais pontifica a do amor, como mãe das demais. O assunto é delicado e, por isso mesmo, só o coração de cada pessoa poderá ser o conselheiro fiel para sugerir resposta à angustiante pergunta. Doar ou não doar? Encontraremos no Livro dos Espíritos a questão número 723, um ponto de reflexão, prestimoso auxiliar para mobiliar parte da buscada resposta. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem perece. Conquanto o tema central da pergunta se referisse à ingestão da carne, pensamos não cortejar sofismas, eufemismos, sequer trocadilhos, se apropriarmos o raciocínio, transplantando-o para a questão ora sob nosso enfoque, a doação de órgãos não para serem comidos, mas para salvar vidas. Senão, vejamos: se por enquanto nos alimentamos de carne a vida toda sem quaisquer remorsos, por que, em atitude que nos remete ao egoísmo, tememos doar alguns dos nossos órgãos quando do encerramento do ciclo existencial terreno, que a medicina algo ansiosa consiga ocorrer já na falência cerebral? Encerrando inapelavelmente a etapa reencarnatória, não deveremos apelar para o contundente argumento de que, de uma forma ou de outra, o corpo será decomposto pelos vermes e pelas leis naturais. Podemos antes raciocinar, sim, que aquela é a forma engendrada pelo Criador para a sequência da vida, fazendo retornar à origem a vestimenta orgânica. Contudo... Se a medicina, supervisionada esta por espíritos siderais, não temos dúvida, de progresso em progresso consegue aliviar sofrimentos via transplantes, tal avanço decorre de autorização de Deus, o Senhor da vida. E, nesse caso, se o espírito retorna para o plano espiritual, onde continuará empujante dinamismo vivencial, por que tentar manter o comando da posse daquela vestimenta que já não lhe será de qualquer utilidade e que apenas foi emprestada para a jornada na Terra? Pois corolário desse raciocínio é o fato, deslembrado, de que o corpo é um empréstimo feito pelo Supremo Arquiteto, pelo que, após o devido uso, penhorá-lo à decomposição com ordens expressas a respeito, não seria... A apropriação indébita? Não haverá infração à lei divina da destruição, decomposição orgânica, no aproveitamento moral de parte ou partes de um corpo que já cumpriu sua missão. A parte aproveitada, cedo ou tarde, terá o mesmo endereço da matriz. Pensem nisso. Pensemos em Jesus. A lição da noite fora de grave filosofia. E fora dada porque várias pessoas vinham perguntando aos dirigentes qual a posição do espírita diante dos transplantes. Humberto, o presidente do Centro Espírita, responsável encarnado pelas reuniões semanais de desobsessão, abriu breve diálogo. Meus irmãos, como vimos, em resposta espontânea a tantas indagações o recado do amigo espiritual não deixa larga margem para debates, conquanto não tenha fechado questão, posicionando-se mais como simples comentarista. Mas considero oportuno que, dentro desse clima de paz, opinemos também. De minha parte, confesso que não sou, ou melhor, até aqui não era defensor das doações de órgãos post-mortem, — E sim, em vida, seja de sangue, de um rim, de parte do fígado. — Humberto, — apartiou Rosa, médium vidente, — sinto-me do grato dever de informar que o espírito que nos deixou tal mensagem ainda se encontra aqui, em atitude de ouvinte e em preces. Pelo seu traje, pude observar que é médico. — Deus o ilumine cada vez mais. Como dizia, vejo no fato da doação vivos, indiscutivelmente, elevada expressão de amor. Não são raros os transplantes de rim, parte do fígado, órgão que se regenera, medula, e por que não incluir aí a própria doação de sangue? Contudo, o que não me dá segurança é a doação feita espontaneamente em vida por alguém referente ao aproveitamento de órgãos quando da sua morte. Também eu, senhor Merto. Atalhou Marisa, jovem psicóloga, ali na função de médium doutrinadora. Atrapalho-me com redobrada dúvida ante a seguinte pergunta, para mim, ainda sem resposta. O doador não sabe quem será herdeiro do seu órgão. Sabemos que cada espírito, no caso o encarnado, vibra em patamar fluídico individual. Assim. Como harmonizar um órgão estranho quase que com certeza de teor vibratório diverso, a rejeição física, na verdade, não seria reflexo da rejeição espiritual? Ou, aprofundando o entendimento, a incompatibilidade não é de ordem perispiritual, considerando que a matriz, o perispírito, situa o órgão recebido como imprudente invasor, comprometendo a harmonia do conjunto? Humberto sopesou a transcendência das colocações de Marisa e, após alguns instantes de reflexão, sugeriu. O tema de elevada complexidade e não considero prudente que nos estendamos nesta noite nos seus desdobramentos e consequências. Sugiro que estabeleçamos um outro horário para publicamente discutirmos esse assunto, pois não o imagino de curto horizonte mas sim de enorme repercussão na humanidade toda. E, como nossos frequentadores de todas as atividades deste centro espírita, são, na verdade, a nossa humanidade, por que não os convidar a participar desses estudos, nos quais desde já devemos aprofundar nossas pesquisas e reflexões? Aliás, não são poucos os que têm dúvidas sobre o tema transplantes. Apoiado! exclamou Mário, encantado ante a oportunidade de ver o assunto doação de órgãos e transplantes ser evidenciado por muita gente. E comentou, Sempre quis obter conhecimento sobre isso, mas, para ser sincero, não tive coragem ainda. Não tenho medo da morte, mas, por outro lado, é me algo angustiosa a perspectiva de algum órgão meu vitalizar um desconhecido. Ficou decidido que uma comissão agendaria uma noite de debates sobre tão fascinante tema. Para otimizar tal encontro, seriam convidadas pessoas conhecedoras do assunto nas suas várias implicações técnicas, sociais, legais e espirituais. Em particular, seria convidado um cirurgião de equipe médica de transplantes que ali viesse para explanar sobre os aspectos técnicos dessa especialidade.